Olá meus ancinhos, Vou fazer estou aqui com mais um vídeo, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ativando as notificações e compartilhando esse vídeo maravilhoso. Para os seus amigos, sim, é claro. Estamos aqui com o webcam, cara, sim o webcam. Finalmente aprendi a como usar essa bosta. É, estamos aqui com uma, uma pessoa especial, né? Minha irmã, Maria Cláudia. Vai ser especial. A gente vai jogar aqui, eu né? acho que é radigol, sim. Radigol? E deixa. Ragdoll? Ragdoll. Ragdoll, sim. Sim, gente! Ah, é sim! Não. Ok, só bora lá, né? Tá, agora eu posso me mexer? Pode! A gente se joga aqui, né? Parece torneio de bola. É, é pra se jogar, é? É. Tá todo Ninguém, eu dormindo? Eu posso tirar o óculos? Sei lá, se tu quiser. Eu só não sei se eu vou, eu vou jogar assim. Não é porque é ruim pra ver da mão de cabeça. Eu tô respirando. Ou <risos> sua, sua galinha ficando nas asas. Oxi. <risos> <risos> <risos> Tentando falar nada, né, cara. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Por que tá tão triste? Por que existe tá tão É Aqui é o Robson perdeu, cara. É algo muito triste. Tipo, vai acontecer a minha capivara. Não sei. Como é que eu faço pra Não sei. Aperta F aí, rapidão. Por quê? Aperta F. Tá, tá, pela bola. Tamo muito louca. Para de gritar o seu bule de chá. Pega, <risos> é, <galera. risos> Sai. Calma. Deixa eu ver. <risos> oh, <não! risos> eu estou morrendo! Eu estou virando o um Titã. Levi, por favor, não venha atrás de mim. <risos> calma. É, é, é, é, Como é que é? Onde agora? que eu tô? Sei lá. O sol tá jogando. Olha, olha, olha, olha Como olha, é olha, que... isso aqui, uh! olha isso aqui, olha isso aqui. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus. Olha. Já que é o Titã de ataque perto do Titã Colossal. Eita, Pumba. Eita. Eita. Eita. Poxa. Cadê tu? Vem um cá, eu quero te levar num lugar. Muito legal, tá? Calma. <risos> <risos> Tá, o que é que faz nesse jogo? cara. O, o Búfalo tá me seguindo! Búfalo, o boi! Isso é um boi! Sai, boi! <risos> Oi, boi! Poxa! Vem! Ah! A... Eu vou fugir! Tá, o que que faz nesse jogo? Pum! Sei lá, só só pra ser besta! Tá, vem cá, vem cá! Eu quero te levar num lugar, vem comigo, vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! O que? Poção de força? Como assim? Salto Que porção de força é essa? Poço, não deveria ter... Eu caí no buraco! <risos> cara, tipo, bate uma brisa bem doida. Olha, olha. Aconteceu os negócios bem. Cara, ai, ai, <risos> negócio... cara oh, teu, teu computador oh, tá secando meu. Tá secando minha mão. <risos> não, poxa. Tá, tá. Olha! <risos> oh, Calma, calma, olha, calma. calma olha, sai. Olha. Sai. Cadê tu? Cara, tu tá até agora. Não, eu acabei de voltar. Puxa, maluco! Isso é louco. Faz um videoclipe. Ah, o negócio tá dando minha fuça. Na minha fucia. Olha, olha, olha, olha, olha, pra cá. No, no, no, no, no. Na minha tela. Na minha tela! Ai! Eu vou te vou matar. Te Eu vou te matar! Cadê tu? Olha, Sim. ele tá indo atrás de tu! Corre! Sai, Eu vou subir as escadas. Poxa! Tô me atropelando aqui, tá é doido! Oi, mulher! Vem, vem, vem, vem, vem! Não, mulher! Hum. Seja inteligente, mulher! Tá indo, tá Psiquiatra. Ele vai me matar! vai me matar? Oh, Tatá, então. oi, sei lá o que tá acontecendo. Oi? onde tu tá velho, tatuando? Eu perguntei onde tu tá, tá? Ah. Não sei. <risos> <risos> Cara, minha coluna tá quebrada. É cada coisa. Ai! Frito. Eu tava vendo contando. Sai! Poxa, eu tô saindo! Olha, olha, olha, tem... Cacau! Cacau! Menina! Eu tô saindo muito! o que aconteceu! O peso do julgamento! O peso do julgamento! Ah, é peixe! Oh, peixe! Oh, peixe! Eu bati no peixe, olha. Onde é que eu tô? Ah. Eu ah. Não sei. Parece comigo sem sentido, <risos> Cacau. Se Luca, que eu tô com uma no ar. É que eu tô é voando. Tá bom, um o negócio é violento. Isso aconteceu comigo, mas foi o cara lá que me derrubou. Ai, nossa, que custa tá doendo, cara. Não é assim, agora. que tu tá, cadê um carro aqui? Foi o titã ótimo. Olha, vamos, é. Olha vamos, vamos, vamos, vamos, Olha, vamos, vamos, vamos, Olha, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Pode não, pode não. Nossa, tá doendo, cara. Oh. Minha pressão sanguínea! Certo. Vai vir moscona. Beware so. e bello. Vai vir moscona, tá ligado? Para! Eu não fiz nada! É isso. Não. É isso. Não! Ô, ô, por eu tô tão vis baixa? Ah, tá, eu tô. Eu tô pegando tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu não tô entendendo mais nada. E aí? Ó, oh, do teleporte. A gente sendo que besta, meu Deus. Jump. Me Bungo Jump. Me espera! Bungo Jump. Me espera. Me espera. Rápido. Vai. Espera. É, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Aí! Abaixo. Baixo. Baixo. Aí. Aí, é, meu consagrado! Abaixa o óculos. meu tá na minha boca. Aperta o R Oi, tem lado aqui, hein? É Cara, eu tô... <risos> Olha pra... <risos> <risos> não, não! Bango, balango, sarara com tango Bango, balango Ah, tá, eu tô apertando é goçado, Por isso que eu não tava Vamos vendo. pro outro lugar? Bora Bora, bora tá igual tô tô tô tô tô. é igual no tolete. Ó, vamos aqui O... Uh... Escalar, tu. Eita! Eita! Tu tá... Eita! Cadê minha perna? Perdi meu pé, cara. E tua cabeça tá presa. <risos> o afeto, o que tá acontecendo? Deixa, Deixa meu tá... cabitinho. <risos> Para de rir <risos> Esse não é apropriado. <risos> o que, o que, que tá acontecendo? Senhorita! A ETA! O tá tá que tu acha que aconteceu? Tem um Titão. Tô me batendo aqui. Cara, eu tinha morrido. Poder de Titão. Que é isso? Como é que vai pra tomar? Poder tititão. Parece um, um, um frasco cheio de meleco. Poxa. <risos> eu tenho agora com idade. Cadê eu... você? Você Vai... ah! é louco, isso que já faz horas, ó. E você tá bem? Bebeu fermento. Ó, <risos> comeu. Oh, meu Deus. Sei lá, cheirou. Você <risos> é louco, tá? Que morra rápido! Oh, ó, gigantão! Ai, uh! louco, carro que eu eu tô... caí no bagulho! Verei churrasquinho. boy. Para! Ui! Cadê tu, seu gnômio? Eu? É. Ô, oh, por que eu sou gnômio? Ah, porque eu tô mais tu. Aê, você está aí. É meu passo, Como é que tem que tu... pagar. Então, pagamento, não. calma. Tu tomou essa daí? Eu vou tomar de ficar pequeno. É droga. droga, peguei pela cabeça. Droga, eu falei, droga, mas é que tenho... ah, por que tu me pegou pela cabeça? Bora, girou, bora. Girou, girou, bora vai. lá pra cima. Roda Regina, Roda Regina. Ah! Faz o Roda Regina. Não. A... Nossa, tu me capturou pra me entorrar? Foi? Foi. Chateada. Entrei... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um o like, se vocês ainda não deixaram. Se inscrevam no canal. E, e depois de 4 mil horas subir nessa bosta, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se ainda não deixaram. Se inscreve no canal, se ainda não forem inscritos. Compartilhe o vídeo. E é isso. Então, tchau, tchau! Tchau!